Fala galera, beleza? Aqui é o muito bem-vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje nós iremos sobreviver ao apocalipse juntos Eu e você, nesse mundo, vamos tomar decisões Vamos ter que cuidar de suprimentos, ter que achar sobreviventes Achar munição, porque hoje nós estaremos entrando no mundo de The Last End, Union City Que é um joguinho em flash muito maneiro Eu vou deixar na descrição se você quiser jogar E hoje vamos começar aqui Start Game. Ok, vamos lá começar essa sobrevivência insana aqui no canal Vamos ver se vocês gostam de vídeos assim Eu, eu tô feliz que vocês estão gostando de vídeos Eu espero que vocês gostem dessa possível série que vai acontecer aqui no canal é um jogo bem maneiro, eu, jogava, eu, jogo, eu joguei ele há algum um tempinho atrás eu joguei o antecessor dele em lives já, que é o The Last Stand 1 e 2 mas esse aqui parece que, você é, que, é, parece que é muito melhor E temos aqui o modo, né? que é o modo fácil, que você não tem que com, comer nem dormir e o modo sobrevivente óbvio que a gente vai querer jogar o modo sobrevivente, né? Que, você, que a munição é mais rara e você precisa comer e dormir porque a gente quer sobreviver no mundo NOME! nosso nome vai ser Selbit, Hamberson, próximo vamos criar o um personagem. Vamos lá. Cabelo facial nenhum, vamos lá continuar. É minha profissão. Construtor. Uh, não tem nenhum youtuber aqui, né? Então vamos, vamos pegar de técnico de informática, que é o mais parecido com o youtuber. Eu mais mexe com o computador aqui. Vamos lá. Se bem que esse aqui é um cara confiante, né? O, o artista. YouTube é uma forma de. Vamos, vamos de artista, vamos lá. The last Stand Último stand Eita, um carro. Sou eu dirigindo? Vamos ver. Eu nunca joguei esse jogo, então não sei. Eu só sei que ele é um pouco diferente. Acho que sou eu dirigindo, né? Eu, eu, eu no meu carro. Estou no meu carro. Vamos lá, galera. Dirigindo aqui. Deixa eu checar meu telefone. Agora eu vou abaixar vai ter um zumbi. Meu Deus, eu sou um vidente! Eu vou, eu sou um vidente, meu Deus. Ok, bati no posse de Jesus Cristo. Caraca! Mas é, é bem feitinho até para um jogo em flash, né? Tem toda historinha. Ok, ah! o caralho, o que era aquilo? Ah, eu preciso chegar em casa? Beleza, olha só, esse sou eu, momento da dancinha. <risos> vamos ver aqui atrás. Meu Deus! Isso aí, isso é humano! Eu não tem nada na, no meu carro, vamos continuar. Putz, eu tô sem arma, velho. Putz, eu normalmente eu levaria ao um taco de beisebol, não tô zoando. Aqui, ó. Apera para procurar na porta-malas. Vamos lá. Ó, oh, tem uma, uma munição de 9mm, um cano e uma pistola. Beleza. Tab abre o inventário. Agora a gente vai vir aqui nas. Aqui ó, hands, a gente seleciona a arma e aqui o cano. Beleza. Mas não vamos usar a arma que eu, eu, eu acho que pode fazer barulho, né? E. Putz, vamos, vamos com o cano por enquanto. Vamos lá, cuidado. Putz vai ter zumbi já já velho, certeza, que cagaço que eu tô Esse jogo é muito bom, é bem melhor do que eu achei que, que ia ser Aí, vamos pra próxima área vamos lá O que diabo tá acontecendo aqui, ó? Realmente é zumbi Sai, sai, sai palhaço, sai palhaço, sai palhaço, sai Eita porra, o que, que foi isso? Mate... vagabola morre, sai Desgraça Dinheiro, dinheiro Medkit, pistola e alguma coisa Sai, sai, sai Ai, ai, ai. Palhaço Matei, beleza? Vamos lá. Continua. Cuidado. Pega de surpresa. Morre, morre! Beleza, vamos lá. Ok. Muito cuidado. Mano, esse jogo tá realmente. Me, me... Eu tô gostando muito dele. É bem maneiro o Todo jeito que. Ah, tem alguém em casa? Todo o cenário dele que é um pouco em baixa qualidade, mas às vezes assim é bem. É bem. Bem feito você andando. Ó, vamos procurar aqui. Tem um livro, onde está o Wilmo Uma uma camiseta marrom E uma, uma tábua, um pedaço de pau Vamos ver aqui no inventário Ah, tem roupa, olha só Ah, tem jeans E tem uma camiseta branca, que é que eu estou usando E uma marrom Eu posso ficar sem camiseta, mas não eu vou ficar sem camiseta não Vou botar uma marrom, vai Beleza, o que mais a gente tem? 9 milímetros aqui, tem um livro Ah, olha só, ele me dá mais quatro Para procurar coisas, que maneiro Beleza. Ok. Vamos ver o que a gente tem de arma agora. Qual que é melhor? A. ppm 99 Pistol. É melhor, bem melhor, ok. Então vamos tirar essa aqui, botar essa. E qual que é a melhor das duas? É um pedaço de. É uma tábua, ok. Então vamos ficar com a tábua. Perfeito. Vamos lá. Eu espero que vocês gostem dessa série mesmo, que acho que dá pra fazer uma série muito maneira. Ó, tem uma garrafa de água e uma laranja. Beleza, vamos lá. Vamos subir aqui, vamos ver o que a gente tem Droga, tá vazio, é melhor eu ir mais pra dentro da cidade O que, que tem aqui? 9mm, beleira Bele... Beleira, uma nova palavra, beleira Ai cara, que susto Nossa, caralho Eu juro que me assustei Nossa Caraca velho, eu não tava prestando atenção ali Eu fui reto, nossa Caraca, eu não acredito que eu me assustei com isso Meu Deus do céu Vamos descer, vamos embora Ok, vamos sair Ok Essa tábua realmente é muito mais forte, caraca Gostei, vamos lá Ok, vamos entrar nessa casa Ah, mas a casa segura, tem um cara vivo É o Jackson Oh, obrigado, Deus Me desculpe, eu acabei de me mudar Você é um dos, dos vizinhos? Acho que isso não importa mais Você está seguro aqui? Tudo isso começou alguns dias atrás Eles começaram... Pessoas começaram simplesmente a matar umas as outras E os que eles mataram não ficavam mortos Ele... Para um segundo para se recompor, fica aqui, descanse. Eu tenho Sarah e Peter na próxima sala, subindo as escadas. Você pode dormir aqui se você quiser. Olha só o cara educado, né? Porra, no, no, no apocalipse zumbi, um cara tão de gente boa assim. Legal, vamos lá, o que, que tem aqui? Ó, oh, a máscara de médico, deixa eu botar. O cara tá usando, né? Talvez precise. Tá com, tá com piolho aí, cara? <risos> deixa eu botar a máscara de médico. Ah, agora sim, deixa eu ver, tem a Sarah e o Peter né, olha só, velhos, eles não tem nada Ah, eu posso colocar itens aqui, pra guardar, pra não ficar muito pesado, porque eu tenho limite de peso, beleza Ah, se eu dropar aqui, eu posso pegar em qualquer outra casa, então vamos guardar algumas coisas aqui Putz, tem coisas que eu não preciso né, na verdade, por enquanto eu não preciso deixar nada aí, vamos, vamos continuar Tem livros, ah, uma revista inútil, bandana... Óculos, óculos... de sol eu preciso, né? Tem que ser estiloso vamos colocar Cadê? Nossa, agora é estilo, meu! Que isso, ó, oh, caraca, agora eu tô B10, meu Deus, olha só, vou até... Merece uma ediçãozinha me Vambora, vambora agora, cadê a Sarah e o Peter? Essa é a hora Olha ou... e, e aí, gata? Eu fui falar com ela e ela perguntou quantas horas eu quero dormir, ok Quero falar com ela Ah ah, oh, você não é um deles, Obrigado, Obrigado a Deus! Jackson foi gentil o suficiente de deixar a gente entrar. Ele deixou o lugar, o lugar seguro do melhor jeito que ele conseguiu. Eu não acho que eles vão entrar aqui tão cedo. Meu marido tá deprimido, ele quer ir embora. Mas eu acho que o melhor é a gente ficar aqui e esperar as coisas pararem. De qualquer jeito, boa sorte com, no que você for fazer. Ok, o cara tá aqui maluco no chão, não vou nem falar com ele. Vamos à cama e vamos dormir... Até ficar de dia, vai. Vamos dormir 6 horas. Porque são duas da manhã, a gente pode dormir até as oito, ó. Bom dia, bom dia, gata. Caraca, você ficou de pé a noite inteira, mano. Qual o seu problema? <risos> Vambora. Que isso, tem uma, uma banda de metal aleatória aqui. Vamos lá. Valeu pela estadia, cara, mas eu tô indo embora. Tá, tá beleza. Até mais. Beleza, agora tá mais tranquilo. Vamos com calma, vamos explorar. Pera, será que eu consigo convencer aquele marido? Do... Ai, caralho! Que susto, porra! boca, sai! Caralho! Se eu consigo convencer aquele cara que queria ir embora a vir comigo, né? Ah, aqui dentro tem coisa também. Ó, tem uma camisa vermelha, uma calça branca. marrom. Eita porra! Bem de level! Caraca, isso foi foda! Ó, ah, a gente. Nossa! A gente pode upar de level, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente pode ser especialista? Eu vou deixar vocês decidirem, eu não vou upar por enquanto Eu vou deixar vocês decidirem o que, que vocês querem que eu faça Vocês querem que eu seja bom em bater com, com porrada, tipo, com martelos e... e, e taco de beisebol e tal, ou com lâminas, tipo, espadas, machados e serras elétricas Eu também posso ser bom em pistola, armas longas, automáticas, armas especiais Eu posso ser mais inteligente, eu posso, olha só, me ajuda a negociar melhor, eu posso ser melhor com coisas de segurança, tipo portas trancadas, eu posso procurar coisas melhores, eu posso ser melhor em primeiro socorro, socorros, eu posso ser um cara mais fitness, gastamento uh, gastar menos estamina nas coisas e eu posso ser a melhor sobrevivência em geral com que reduz o reduz minha fome e aumenta minha minha resistência de dano e aqui tem tudo força para aumentar a vida precisão intelecto e sorte Eu vou deixar vocês decidirem o que que eu faço o que que vocês querem que eu seja especialista para ser maneiro uma interação entre eu e vocês agora vamos voltar aqui pois eu tenho que gastar então eu vou eu vou gastar no... é meio genérico vai eu vou botar em survival alguns pontos só para não ter muita fome e... aumentar um de cada opa, não, isso caca, isso gasta... ah, isso tem mais um só eu vou aumentar em... sorte eu vou aumentar um em sorte, porque sorte é sempre bom em qualquer lugar, né? quem tem sorte vai, vai pra qualquer lugar que quiser a gente aumenta em sorte e vou aumentar aqui um pouco de... aumentar de, de procurar vou aumentar de procurar, aí o resto vocês decidem aí o que vocês querem que eu coloque de armas e tudo mais vai ser maneiro, vamos falar com o Peter o cara realmente parece abalado Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus! Por que, que eles não param? Por que, que isso está acontecendo? Eles já levaram as minhas crianças de mim! O que que eles querem comigo? Nós temos que sair, nós temos que sair! O cara realmente tá louco e, e não vai dar para levar ele comigo. Então vambora. Vamos descer aqui. Opa! Eita, tem uma. Tem uma faca ali. Eu vi uma faca. Cadê? A faca dá muito pouco dano. Eu vou ficar com a com minha tábua mesmo. o um pedaço de pau. Vambora! Vamos sair Caraca Sai, sai, sai, sai Que isso, velho? Chapéu estiloso Sai Caraca, velho Matei 30 infectados já Caraca Ah, não, matei 10 infectados Beleza Deixa eu ver aqui Eu vou mudar um pouco o meu estilo Putz, agora sim Porra, agora sim É tô estilo, mano Que isso Tô bonito Nossa, toma na cabeça, palhaço Toma na cabeça Vamos lá Cuidado Muito cuidado Sempre com muito cuidado Ó, vamos ver Ih, tem uma casa aqui atrás Mas ela tá fechada Vou tentar entrar. Sai, sai, sai, vagabunda! Matei. O que tem aqui? Um monte de coisa, vamos pegando. Vamos entrar aqui. Cuidado. Nunca se sabe, né? Quando um desses desgraçados vai levantar. Ah, uma faca afiada. Não, não vou levar. Não, não precisa. E nada, ok, vambora. Opa, aqui tem o um livro, nada também, vambora. Ok, vamos lá. Eu tô realmente animado, esse jogo parece muito, muito maneiro, parece ter um futuro muito legal Nossa, quanta gente morta aqui velho, caraca vamos subir Aí, escadas ah, é um cara E aí, cara É o Ray Ele fica só reclamando sobre coisas Desgraçados vagabundos Eles ainda são lá embaixo Eu sou muito velho para esse tipo de coisa O que tem aqui no armário? Dinheiro Valeu, cara Valeu, Ray <risos> Eu sou muito filho da tá da casa do cara, roubo tudo e vai embora, foda-se Pera-te Rapaz! Agora eu entendi que ele tava dizendo de coisas lá embaixo, lá embaixo das escadas. Vou pegar surpresa aqui, ó. Matei, palhaço. Beleza, galera. O que tem aqui? Nada, beleza. Aqui dentro, uma camiseta branca, eu já tenho. Não precisa. Ok, vamos subir. Eu preciso ir pra casa. Eu preciso ir pra casa e encontrar a Beth, segundo o meu personagem falou aqui, porque pelo jeito eu tenho. Caraca! Pera aí, velho! O que tá acontecendo? Achei que voltando voltando hora pra mim, meu deus E aí, Ed? Os militares colocaram essa cerca há alguns dias Bloqueando o caminho pra Brookvale e daí abandonaram Nós precisamos de alguma coisa pra cortar o nosso caminho para cortar um buraco pra gente passar Eu sei que o Ray, na casa número 12, tem um par de... De cortadores de... tipo, um alicate Eu, eu peguei emprestado no último mês, vai lá rápido Ó, oh, tem quests, caraca Vamos lá falar com o Ray Vamos correr aqui? Ai caralho, caralho, caralho, caralho! Que susto, velho! Porra! Nossa, mano! Caraca! Que susto! Cadê ele, Ray? Ah, aquele é desgraçado, mandou você, é? Ah, alicate! Ele me emprestou se uh, semanas atrás e nunca devolveu. Prometi na próxima casa naquela garagem fedorenta. Vai, vai lá, vai lá falar para ele que ele ainda tem aquelas porcarias de alicates. Porra, o cara nem lembra mais. Caraca, vamos lá. Não é pra cá, não é pra cá, não é pra cá. Sobe. Não sei, vou embora. Vou falar com o Ed. Hã? Eu, eu tô com elas? Hum, talvez eu não tenha devolvido. Aqui tá a chave pra minha garagem. Vai lá achar elas e me traz aqui. Ok, vamos pra garagem dele. Onde é que é? É aqui? Ai, rapaz! Tô cercado! Sai! Morre! Morre! Matei, beleza. Ok, aqui tem munição, sempre bom ter munição. Vamos entrar na garagem dele. Que isso, velho? Sai daqui! Palhaço! O que, que tem aqui embaixo? É a casa do Harry Potter? Ok. Mano, esse jogo tá. tá eu, tô, eu realmente gostei bastante. Nossa, quanto sangue! Eita. Cuidado. Ok, nada interessante. Pesquisar aqui até nessa, aqui nesse armário. Nossa, quanta coisa! Pegar isso aqui, isso aqui. Não precisa isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vambora. Vamos pra garagem dele agora. Eu preciso comer, preciso comer. Tô com fome ali em cima, ó. Acho que aquilo ali é fome. Cadê? Aqui. Ah, ali, ó. Minha fome. Tô com menos 26%. Agora comer isso aqui. Satisfeito, ah, tô satisfeito. Deixa eu beber. Ok, beber água também. Comer uma laranja. Agora eu tô satisfeito, beleza. Só que acabou minha comida, né? Caraca. Vamos lá. Abri. Eita! Sai, sai, sai, sai! Desgraçado, palhaço Vamos lá, o que tem aqui dentro? Uh, ok, uma crowbar, crowbar é bom E um monte de unhas Não, não preciso Aqui dentro, aqui, alicates Beleza, e só Vambora, vamos sair daqui Ed Você achou os alicates? Eles são o único jeito de a gente passar por aqui, aqui são eles Obrigado, me dá eles Finalmente nós vamos sair daqui com segurança Beleza Upamos e levo. beleza galera Ok, esse vídeo vai ficar por aqui Agora a gente já consegue sair do mapa A gente já consegue evoluir aqui também Então... Muito obrigado se você assistiu até aqui. Dá um like pra eu saber que você gostou dessa série e eu posso continuar ela. Se, não, se muita gente não gostar, é óbvio que eu não vou continuar. Se bastante gente curtir, aí eu continuo. Obrigado mesmo. Vai ser uma série bem épica se tudo der certo. Eu quero que vocês decidam aí embaixo como vocês querem que eu sobreviva no Apocalipse. É isso aí. Um beijo, um queijo e a gente se vê no próximo vídeo de Sobrevivendo ao Apocalipse. Até lá. Tchau!